Dale, rumo aos 500 PDL. Rumo aos 500 PDL, ok? Dê-me com quantos pontos? Vamos ver, não sei. 563. Estamos mais que a metade. Mais que a metade humilde. Meus pontos do Tinho. É bom nos pontos também, viu? 480. Ih, caí mid, fudeu. Ah, ah, ah, nossa, pegaram o cork, Pegaram o meu cork! Opa, Aí, cai top, vocês. Existe algum mindset pra subir de elo? Mano, a minha teoria. Ó, oh, minha, te... minha experiência no LOL e minha teoria, certo? É o seguinte: Se você. Fica fissurado em subir de ponto Você não vai subir de ponto Porque você vai se estressar pra caramba Vai ficar puto, vai ficar louco, vai xingar Vai se estressar E aí, mano, vai dar merda Se você jogar pra você evoluir Como, como jogador, você sobe por inércia Você vai estar, tá, todo jogo que você joga Você aprende alguma coisa, vai melhorando E você melhorando, você vai subindo de elo, entendeu? Assim, é minha teoria Mas, sei dá um com a sua brisa Caralho, gente eu... mano, Até a gameplay Foda Orc, mano? O eu lanço aqui, mano? Inclinar. Tomei uma Fiora. A Fiora eu gosto de Grasp, mano. A Fiora gosta de ir de Gress, Essa tá matchup aqui, se ela pegar vantagem é bem difícil. Se a gente ficar even ou eu tiver vantagem, é muito fácil pra mim, tá ligado? Muito fácil mesmo. Eu não gosto de pezinho contra a Fiora, porque, tipo, pezinho é pra sustain. Eu fico muito squish, muito squish, muito squish. E Fiora, ela não é um champion que eu preciso ter auto sustain. Porque ela só ganha de mim no all-in, tá ligado? Pô, ela não me dá auto susten, e tal. Não faz nada disso. Ela só ganha no all-in. Então, quanto mais resistente eu for, melhor. Entendeu? Pode menar aqui voltar com o jogo. Ele tomou nerf, né, mano? O W dele tá muito ruim agora, velho. Não dá mais para setar a gank igual ele setava aí. E... Uma queda de prioridade Mas ainda dá pra jogar com ele, pô E Graves top tá forte Filho, é um bom blind Ele consegue farmar e jogar contra todas as matchups Ele escala bem pra caramba É um AD, blind, top É flex, tá ligado? Escala muito, pô Graves tá dando... Mano, Graves tá macet... machucando o neném Quando escala, filho Fecha 3, 4 itens, mano Machuca neném, viu? Tem o Chaco, mano Os caras vão invadir com certeza, mano Os caras vão invadir com Todo mundo invade Chaco, mano Tá ah, porra, velho Os caras tão na maldade, mano ah, mano. olha o cara de chato. Véio. Mano! Mano, mata os caras, tá tudo sem flash, velho. O oh, é isso, mano? Pô, time? Ah, tão com medo, pô! Pior é que o Shaco trollou muito, ele deu range pro Flash da Hell, tá ligado? Se ele não dar, a gente ganhava 5x0, eu acho. fechou eu, eu vi Flash da Fiora, Flash What? do Lee, Flash da Hell, mais Flash não. Vocês mais algum Ai, droga. Ai! Caralho, mano, não é possível Meu bumerangue não pegou Nossa, se eu matasse ele ia sair vivasso, velho Nossa, eu mato ele Nossa, eu ia matar os dois ou sair vivo, velho Quase que o dobro de farm, tá safe Acho que eu tinha que ter esperado meu Qzinho voltar aí eu pulava na cabeça, dele já dando um bumerangue Explodia ele, tá ligado? Ah, mano Caralho, o cara tá comentando HP, mano ah, tá com HP mano, queria HP do IK né, velho Aí é o Segueta, como é que é? É o campus, tu quê? Caralho, velho, sai da porra da minha lane, feio. Só flechei porque o Lili tava atrás de mim. É, ah, tô sendo campado e o cara quer é que eu deixe de tudo pra ele ainda, Tim. Bora, rapaz! Olha que eu tô de foco agora, foco. Foco sem risadinha aqui, ó. Mano, pior que eu não entendi porque o cara pingou e falou, preciso pegar kill. Porque, tipo assim, eu achei que ele tá de colheita sombria, tá ligado? Tomar cuidado porque eu tô sem Mega, tá ligado? Acabei de perder meu Mega. Ele ia tá aqui de novo, né, meu amigão de Ai, si? ah, vou ela, se ela ficar aqui agora. Porém, que você tipo assim, é meio arriscado, porque se eu lutar e ela der o repouche, eu morro. Só que se ela errar o Time, ela toma em cá, tá ligado? esse se eu arrisco. Não tem pra que eu arriscar, tá ligado? O único jeito de eu perder essa lane agora é fazer essa merda, velho. Né? Literalmente, ele só ganha lane de mim agora se eu divear ele errado. Vamos embora. É o hardas agora, né? Olha, ela tá sem repostar agora Tá igual é isso Quase levaram a torre já, mano Em 12 mil oh. <risos> Foda-se Mano, quando eu fico pequenininho eu sou muito squish, pô. Vocês viram isso? O Cork me deu um Qzinho, foi metade no HP, mano. Ó, levamos a torre do vídeo, ó. Só agradeço. Pô, MF jogou bem, vocês viram? É humildade mesmo. O cara tentou medir braço. Se o demônio, eu vou ficar grandão. Ai, se eu tivesse ult, uh, você tinha tá ido de 3, hein? Acho que foi, isso. foi resetar o vital, mano. A A alí alí Tadinha da Fiora, o cara carro mas não consegue fazer nada, mano. era dar b com esse item, velho. Aí tanca pouco, pô. Que isso, velho? Que isso, mano? Tancou demais aquilo ali, não? Uh. Vai sair daqui agora falo muito quero mano Bora Mete o pé, filho Tô giga Tô muito, muito, muito, muito, muito, muito forte Ô feio O cara pega aquilo kill e quer farmar ainda, mano Que isso? Ah! Aí é o um Strikers! Assim. Caralho, cara fez boliche, mano! Levantou quatro! Quase, mesmo. Falou. O que difícil pra MF jogar esse jogo. A gente tem Nar, tem LeBlanc, tem Hakan, tem Taka. Difícil pra ela parar pra ultar. Ela tem três itens. Se ela, tipo, ir por alguma casa, a gente tomar Five Man da Hell e a MF o Tal 5, a gente perde a luta, tá? Ela dá IK em todo mundo. Aí se ela tivesse um Malfit no top, lutasse, ó. Essa se é Omocomba a gente é de base. Você não me campou não. não É o Tepas O cara não viu meu TP, mano Fazer o quê? Queria pegar aquilo eu confesso. Mas tá bom, uma assistênciazinha pra nós. GG, boa time, boa time. Joguinho controlado. Controlado pra mostrar que a gente é superior que os 300 pontos. Passamos dos 300, família.